Parafuse com quatro parafusos maiores. Então, coloque as peças de acabamento. Faça o mesmo com o um outro braço. Parafuse o mecanismo na parte de baixo do assento, utilizando os quatro parafusos menores. Agora, encaixe a base da cadeira no mecanismo. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira.